Bom dia a vocês que nos acompanham no R-Mix no ar. Manhã de quarta-feira, o PROCON aqui do município de Mafra, com sua diretora, Alessandra Boed, e com orientações para vocês sobre golpe na praça. Diretora, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, seguidores do Rio Mafra Mix. Então, temos mais novidades, né? Eu sempre digo que uh, os golpes existem, mas às vezes eles não chegam aqui na nossa cidade. Mas semana passada a gente teve duas situações que eu acho que vale a pena a gente fazer uma... Uma, um alerta aí para os consumidores. Começando então, as pessoas querem, ah, pelas informações que você vai passar aos nossos seguidores, querem trabalhar em casa, com comodidade. É bom, mas tem que ter cuidado. Exatamente. É, os golpistas se aproveitam da situação de desemprego, né? uma situação difícil no nosso país, para enganar as pessoas uh, e o que, que acontece o consumidor recebe uma mensagem no seu whatsapp oferecendo, dizendo que a pessoa foi selecionada para um emprego para ganhar 500 reais por dia 5 mil por mês e claro isso encanta uma pessoa às vezes, que está desesperada e precisa do emprego ela vai procurar saber pelo menos tentar saber o, o, o que, que é né, o emprego e como que funciona mas o que, que ocorre? Aí esse, eles remetem a pessoa para entrar num link, para fazer um pré-cadastro, para ter maiores informações, e dali começa o assédio. né? Aí funciona mais ou menos como um jogo. Então a pessoa, inclusive a situação que a gente teve semana passada envolvia a Amazon. É, então o que, que eles propuseram para o consumidor? Que ele deveria fazer compras nesse site, né? mas é um suposto site, a Amazon não tem nada a ver com isso. É, para impulsionar a Amazon, para que ela tivesse mais compradores. Então, a pessoa faz as compras e supostamente recebe uma comissão por isso. Então, existe ali uma conta virtual, né? é, a pessoa vai acompanhando o seu saldo e ela vai se empolgando, porque ela tem que cumprir algumas tarefas para cada vez aumentar a sua comissão. E o que, que acontece? Quando a pessoa não quer mais e quer sacar esse dinheiro, porque daí cresce os olhos, vê ali que o saldo está um saldo considerável, né? A pessoa quer desistir, mas ela não consegue. Aí o assediador diz assim para ela, não, mas você ainda tem que terminar mais uma tarefa, você não pode. Então, eternamente a pessoa vai ficar depositando dinheiro e nunca vai conseguir sacar esse saldo, né? Aí eu perguntei até para a pessoa, falei, tá, mas e como é que você caiu nisso? Não, não, mas eu recebi algumas, eu, eu fui contemplado com as comissões, né? Mas aí a gente fez os cálculos e percebeu que o investimento dele de 5 mil reais, ele recebeu 280 de volta, então eles vão pingadinho, eles vão devolvendo e deixando a pessoa acreditar que um dia ela vai receber esse saldo, né? Mas na realidade ela não acaba não recebendo e vai perder o dinheiro e não tem o que fazer. A pessoa vem aqui, a gente não consegue localizar, a gente daí encaminha para fazer um boletim de ocorrência porque daí isso cabe à polícia fazer a investigação daí, né? Este é um golpe, já teve outros e possivelmente outros aparecerão também. A pessoa sempre tem que ter aquela cautela. É, uh, toda semana tem um golpe diferente, né? E é interessante que a gente passe isso para as pessoas ficarem alertas. Mas como a gente já estava conversando... É... Não é demais a gente sempre orientar para as pessoas não informarem dados pessoais, não mandarem seus documentos pessoais via WhatsApp, e-mail, para desconhecidos, porque vai correr o risco de ter um prejuízo financeiro, né? É, e às vezes até um prejuízo civil, porque tem pessoas que bandidos que se utilizam dessa documentação às vezes até para abrir empresas, né? Então a, a, toda pessoa tem que tomar o máximo de cuidado e a gente orienta que também vem muitas pessoas idosas, né? As pessoas de boa fé que acreditam ainda na na bondade e na boa fé das pessoas. Então a Sempre os filhos, os netos que acompanham, a gente sempre orienta que fiquem atentos, principalmente o pessoal da terceira idade, né? Que daí estão em casa, é, recebem essas ligações, às vezes se empolgam, às vezes não entendem o que está acontecendo, mas vão na boa fé e acabam entregando seus cartões, seus documentos, senha de banco. Então isso ocorre toda semana, a gente tem um atendimento nesse sentido. Mais alguma informação para nós encerrarmos a sua participação no RMX no ar? Continuamos com os atendimentos... Uh, é, agendados né nós temos os nossos telefones e e-mail ah, mas a gente prefere que a pessoa venha até aqui para fazer o atendimento porque muitas vezes a gente precisa de confirmação de dados então a pessoa tem que estar presente e qualquer dúvida se se, se quer fazer uma contratação ou quer é, participar de qualquer tipo de de angariação de, de, de emprego que nem a gente estava contando agora não tenha é, receio de ligar para a gente, a gente verifica se o site é real ou não, né? se não se trata de golpe. Então, primeiro se previna. Então, se precisar, ligue para a gente, a gente está aqui para orientar. Muito obrigado à diretora Alessandra Buerge, aqui do Procon de Mafra, ela é diretora, com essas informações sempre pontuais a vocês que nos acompanham. O endereço e o telefone do Procon está aqui para vocês acompanharem e conferirem.